Olá! Você que é profissional de saúde, que anda estagnado, cansado, já tem anos de formado, não é? Acha que já fez todas as coisas, mas a agenda não está fechando, o consultório anda vazio e você está até com medo do que pode acontecer daqui a um tempo. Porque tem horas que cansa, não é? Sou doutora Érica Macedo e hoje quero que você me conheça um pouquinho mais. Venho de uma família de profissionais de saúde, todos da área da odontologia. Fiz mestrado em reabilitação oral. Sou especialista em implantodontia e ortodontia. Pensando em você, eu gravei uma série de vídeos sobre harmonização facial para, assim como eu, você se apaixonar por essa nova área. E ainda mais quando você começa a ver todos os benefícios que trazemos para o nosso paciente. Te espero no próximo vídeo.